Clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é um bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança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 Sois em tudo a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, Trazei-nos o esquecimento da sombra da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz de Tosa.